Eita, pô! Vai aí, pesado, tranquilo, tudo de boa. Sou vindo aqui para mais um vídeo, manos. Já comecei no Drift Árabe aqui, pica pra caralho. Hoje estou aqui. Ah, caralho, estava atrás de mim, achei que estava lá na frente, pô. Tô aqui, pai. Ô, louco. E como vocês podem ver, eu tô com o Matheus atrás de mim. Quer dizer, é, tá tô... é tô, e... com Mateus, <risos> tô com o Matheus. Ponto. Tô com hum. o Matheus. <risos> hum. Ele tá com a portinha 911-992-G3. Faz bati, E eu tô de BM-100. Oh, como é que é mesmo? É 140, Trans... né? M-340. Tá, 340. Não, M-340. M340, entendi. É, M340, G20, com motor B58, que é o mesmo do Supremo K5. Ele que eu tô falando. É, Stage 3. Tendo anda muito mais pro meu porte. Queria agradecer o Dieguinho que patrocinou o, o PC do Matheus tá rodando. <risos> Exatamente. Por enquanto é isso aí, né? Agradecer okay. ao Dieguinho que emprestou a placa dele. O PC dele tá aqui em casa pra, pra arrumar. Emprestou a placa pra fazer uns testes. Porque eu vou comprar uma. E... O negócio ficou top, rodando liso. Liso igual a cabeça do Derok. Exatamente. Estou sendo muito feliz, inclusive. <risos> porque esse carro aqui, ele é muito bem feito. Ele nem rodava na minha, com a minha placa antiga, né? Atual ainda, na verdade, porque comprei outra, mas... Ele nem rodava com a outra placa, ficava travando. E essa vez também não. Com tráfego, então? E o Matheus não conseguia saber. entrar nessa pista, mano. É, meu processador é bom, só que placa de vídeo não, não dava conta. Aí, com uma placa de vídeo melhor, estamos aqui. E agora vai ter muito vídeo de Toco, mas vamos pegar a saque. Certo. Como vocês podem ver, eu tô meio enlouquiçado hoje. Tô perdendo noção da... da... Como é que fala? Da realidade? Eu tô meio doente, então eu tô sem noção de nada, na né, real. Capaz que eu vou bater num carro, tipo assim, bater na traseira de um carro que eu tô vendo na meia hora, tá ligado? <risos> uh! Nossa, eu fui junto, velho. Nossa, eu me arrebentei junto. O pior que eu dei uma encostadinha só na traseira do carro, velho. Ah, yeah. Fala um pouquinho dos carros, mano. Chega aí, eu que apaixonado. eu não conheço nada desse carro. Eu tô apaixonado desse carro aqui, mano. Um dos melhores carros que eu já dei nesse jogo. 911, GT3, 992 Motor dois, é, 2... 2.0, SD 2.0 Motor 4.0 É que eu tô com a C63 que lançou hoje, na cabeça Enfim, motor 4.0 Boxer 6 cilindros Aspiradão O ronco mais maravilhoso do mundo Nossa velho. vendo Deixa eu aumentar o valor do teu carro pra dar pra ver melhor E manual Tração traseira. Nossa, velho! E faz muita curva isso aqui, né? Eu já dirigi uma Porsche que não era esse modelo, eu acho. Acho que era um... Talvez um anterior, alguma coisa assim. E eu tava, tipo, dirigindo aqui em chutou, sei lá, 280, 300 por hora, desviando tranquilamente, velho. Que não, faz véio. muita curva esses Porsche. Faz véio. muita curva. É muito é na mão, infinito. mano. E ele não é o parte mais rápido. Quer dizer, dessa geração aqui tem o GT3 RS, né, que é o mais rápido lançou esses se dias. Mas vai vir aí em breve o GT2, que vai ser muito mais rápido do que isso aqui. O GT2 é turbo. Mas para mim isso aqui, velho, melhor coisa que tem. Como vocês GT2 podem ver o Matheus em Enciclopédia Humana sobre carros. É, então, mano, eu... O GT2 pode ser mais rápido, velho. Pode virar temporal em Nürburgring, Pode ser muito mais rápido de reta, mas. Mano, isso aqui? O ronco disso aqui? A tocada do aspirado, velho. Não tem, mano. E eu, obviamente, estou de barco. Um trem de 2,5 toneladas. E meia. Mentira, não é tudo isso, né? É, uns... Não. 1.800kg. Por aí. Talvez menos. É. Ai, ai, ai. Hum. Mas é fortinho, bicho. É gostosinho de andar com esse carro, velho. É muito satisfatório. Mano, isso aí anda muito mais do que o Porsche Vocês estão vendo que ele tá sumindo na minha frente, mas... Morrou ronco isso aqui, velho. Um pouco disso, mano. Ah, Matheus, vai tomar no seu cu, cara. Foi, foi, foi, foi, foi. Tu, tu saiu muito em cima, eu não sabia não, que tinha carro ali. Entendi. Eu tô olhando pela esquerda. Ah. Achei que tu ia passar, eu fiquei com medo de ir. Não, não. Porque tipo, eu fico olhando, eu só consigo olhar pela a tua esquerda, tá ligado? Enxergando nada. Meu Deus! Mano, eu só tava vendo um monte de coisinha brilhando, eu não sabia o que era o que, velho. É engraçado que eu dou uma acelerada assim e eu já te perco, Então, velho, isso aí anda muito mais, mano. É bonito ver o quarto passando? Não. Uhum. Só um Sim. tiquinho, só. Nossa, mano. Meu Deus, tudo replay disso. Nossa senhora. Queria dizer que eu estou emocionado. Ah, bati. Deus do céu, Matheus. Yeah. Onde é que eu tô me enfiando aqui? Não tem cabimento, cara. There is no pitchment, bro. Se tu, entrar debaixo, no... Se tu entrar debaixo ali eu ia. Nossa, velho. E o é? Não sei também. Tô pensando aqui no que eu faria. Isso, cara. O trem e trem Ali do lado. meu coração. <risos> Mano, eu colei no Volvo ali pra te dar mais espaço, velho. Ah, tá. Acho que eu tava perguntando. Eu já ia perguntar se você fez de propósito ou se foi por acidente que deu certo. Não, foi porque eu vi você vindo, aí eu colei no Volvo, tá ligado? Entendi. Misericórdia, menino. <risos> Não faz isso não, mano. Que absurdo de carro, velho, meu deus. O GT3 acabou de virar meu maior sonho. De qual sonho? Em relação a carro. Acho que de tudo, na verdade, véi. Eu tava é. pensando aqui, o que mais você vai ter de bem de consumo que acima que de carro, hein? Beleza, tem carro, a galera gosta de casa, né? E tal, mas, mano, eu, eu moraria na casa normal e teria um GT3 tranquilo. É, É aquele um negócio, né, mano? Você pode dormir dentro do GT3, vai ser desconfortável? Vai, mas, mas você pode. Você não pode Agora, correr na sua casa. Corre com uma casa. Quer dizer, correr na casa você pode, correr com a casa você não pode. É. Bem na hora, velho. Tava tá sendo lindo isso. Eu sou psicopata. Já andou nesse carro aqui? Não, não, você nem tinha ele, não. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, tinha ah! que um ah. carro. Direito! Ah! Ah! Ai! Meu amigo! Você quase... viu? Quase. Não, eu quase morri ali, velho. Eu quase dei no meio daquela quina. Ah, aí foi pai. Mirou bem na hora. <risos> eu tirei o pé. É, você tirou o pé bem na hora que eu tirei. Aham. Uhum. O carro jogou de lado em cima do táxi, velho. Uh, meu caldão traseiradinha, meu amigo. É, não vai dar tempo. Mas é isso então, Piazada. Muito obrigado por vocês assistiram até aqui. Uhum. Vou ficando por aqui. Siga lá, eu e o Matheus no Instagram. Também tem o Instagram da OECD Nights e o canal do YouTube. É isso, valeu e falou. Valeu.